Você sabia que a Prefeitura tirou milhares de pessoas das áreas de risco, garantindo moradia segura a mais de 8 mil famílias e que em 8 anos ninguém morreu em Fortaleza por causa das chuvas? Prefeitura de Fortaleza, 8 anos, fazendo o que ninguém tinha feito. Sabia?